Um professor realizou uma pesquisa em uma de suas turmas a fim de saber a preferência a respeito do tema a ser escolhido para a Feira de Cultura da escola. Assim, apresentou aos alunos dois temas, cidadania e meio ambiente, obtendo os seguintes resultados. 40 alunos foram na cidadania, 25 meio ambiente, 10 alunos, ambos os temas, 5 alunos não escolheram nenhum dos temas. Desta forma, selecionando um aluno da sala ao acaso, a probabilidade dele ter escolhido apenas meio ambiente como tema é... Ai, meu Deus, sublinhei e não entendi nada. Por quê? Médio 50 é sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois você volta. Cara, essa questão, 40 cidadania, 25 meio ambiente e 10 ambos os temas. Cara, isso daqui, quem faz os dois se chama interseção, quem faz os dois se chama interseção então isso é a interseção quem faz os dois, beleza? interseção, cara, o problema que tem interseção é conjuntos beleza, então já sei que vou ter que aplicar alguma coisa de conjuntos interpretei agora aqui embaixo ele diz probabilidade, opa aqui é probabilidade também então o problema é de conjuntos e probabilidade Show de bola? Interpretei. Ai, meu Deus, interpretei, tá? Mas como é que eu resolvo? Técnica R. Aí entra a técnica R, que nós ensinamos no grupo dos 5%, passo a passo. O quê? O que é técnica R, galera? Técnica R, pessoal, você vai fazer o quê? Você tem conjuntos. Como é que você resolve uma questão de conjuntos? Como é que a gente te ensina que resolve uma questão de conjuntos? Diagramas ou o macete do I2, ou o macete do I2, macete do I2 a gente só usa quando pede interseção, nesse caso não é, então vamos usar o diagrama, e probabilidade, nesse caso, probabilidade são três situações, ou ele pede o caso geral, ou pede a regra do E, ou pede a regra do O, nesse, nessa questão é caso geral. Porque eu sei que é caso geral, porque ele pediu a probabilidade do cara escolher apenas meio ambiente. Maravilha. Agora vamos lá. Vamos partir aqui já sei, já tô com as minhas armas na mão, vamos partir aqui para a solução. Vamos lá. Primeiro, vou botar aqui, ó, cidadania, né? Primeiro, é a galera da cidadania, correto? Foram 40 na cidadania. Show? Depois, meio ambiente. Foram 25. Depois, ambos os temas, né? Que a é C e M, foram 10. Maravilha? C e M foram 10. E agora nenhum dos temas, né? Nenhum dos temas foram 5. Aí ele pede a probabilidade do cara ter apenas meio ambiente. Opa, apenas? Isso. Apenas. Meio ambiente. Aí você, meu Deus, como é que eu resolvo probabilidade? Anota aí. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Apenas meio ambiente. Galera, pensa aqui comigo, ó. Lembra do diagrama? Você monta o diagrama, vai ter o um meio ambiente e o C. Aqui a interseção são 10. Apenas meio ambiente essa parte. Quando ele fala meio ambiente são 25. Então ali vai ser 25... Menos 10 que dá 15. Então apenas meio ambiente são 15. Num total de quanto? Aí eu preciso achar o total. Como é que eu faço para achar o total? Ó, a gente monta aquele diagrama maroto. Ó. O diagrama com tudo. Diagrama com tudo, total. É assim que a gente resolve. Preciso do total. Cara, pensa comigo. Apenas meio ambiente, meio ambiente está aqui, tá? Meio ambiente está aqui. Interseção é 10. Tá bom? E ele quer o seu. O C é 40. Então, aqui é 40 menos 10, que dá 30. E aqui é 5. O total é a soma de todo mundo. 15 mais 10 mais 30 mais 5. Quanto é que dá isso daí, galera? Dá 30, 40, 60. Então, isso é 15 sobre quanto? 15 sobre 60. Maravilha? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou Sempre. Sempre. Aí eu divido logo, Thundercat, Roves, de Alcance, geral por 15. Isso daí vai dar 1 um quarto. Maravilha? Isso daí dá 1 um quarto. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Show?